Oi, gente, tudo bem? Aqui é a Gassamá e hoje a gente vai falar de cinco tipos de sereias profissionais. Ah, vocês não sabiam que tinham tipos de sereias profissionais? Pois é, essas nomenclaturas fui eu que criei para poder dividir e facilitar vocês a entenderem o que, que cada uma faz. Tá rolando um vídeo aí no Facebook que é metade, da metade, da metade de uma entrevista que a Melissa deu falando né, das coisas que a Melissa faz. Ela é uma sereia profissional já antiga e muito competente. Porém, nem todas as sereias fazem a mesma coisa que ela faz. E eu vou dar aqui alguns exemplos. Eu acho que a primeira sereia que vocês pensam quando a gente fala sereias profissionais são as sereias de aquário. Essas precisam de cursos de apneia, porque geralmente os aquários são bem profundos. Alguns, inclusive, são super fundos, muita coisa mesmo. E aqui vai entrar um clipe pra vocês verem. Essa é a sereia hilária da Itália, nadando na piscina mais funda do mundo. Olha só, gente, que buraco preto. Deus que me livre. Essas sereias precisam de um fôlego bem, né? Forte. Então elas treinam muito, elas fazem vários cursos, não só de natação, não só de sereísmo. A maioria, na verdade, não fez curso de sereísmo. Elas, né, são muito antigas. E elas fazem realmente curso de mergulho aqui está a sereia Melissa no primeiro emprego dela de mergulhadora. Ela pegava essas ostras que estão aí no chão e fazia show com bolhas. A segunda sereia que eu acho que também é muito famosa é a sereia Entertainer. O que, que são Entertainers? São pessoas que fazem entretenimento. Seria tipo assim, a galera que trabalha em resorts, a galera que trabalha em parques. Um exemplo de sereia que eu cito nessa área é a sereia Cariel. Ela trabalha no Havaí, hoje em dia ela trabalha para um hotel, mas ela já fez vários hotéisinhos como é, entertainer. Ela ia lá, falava com as crianças, dava workshops, inclusive ela tem um workshop super legal agora de sereísmo também pra galera que quer malhar. É um fit sereia, sereia fitness. Mas é muito legal para a galera perder peso nadando como sereia. É um treino power, pauleira, que ela criou. Este é mais um tipo de curso que mostra que as pessoas aqui não têm preconceito com ninguém. Agora, se é no Brasil, o pessoal fica... Ai, você vai malhar, você é uma merposer. Então são pessoas que, elas são um show, né? Elas são sensacionais e elas são pagas para isso. Elas não precisam segurar o fôlego por vários minutos. Elas nem precisam mergulhar, porque muitas vezes você faz o show na parte rasa ou até mesmo na parte seca. Tem várias sereias que se apresentam no seco. E aí entra o terceiro tipo de sereia. Sereias de festas. Aqui nos Estados Unidos, especialmente, tem milhares de de sereias que fazem festas infantis e outras festas, assim, tipo Renaissance Fair e outras coisitas mas aí vai variar, né? Assim, eu vejo sereias de todos os tipos, que elas são como um, os animadores de festa. Cada animador de festa faz uma coisa diferente, tem gente que é palhaço, tem gente que cospe fogo, e aí vai variar. Eu já vi sereias de todos os tipos, né, é, colegas se apresentando e tudo mais, então... Cada um faz o que consegue, o que pode, né? E cada um também acrescenta aquele toque especial, que é o que vai fazer você ser contratada ou não. O exemplo que eu dou aqui é a Raina, a sereia de Halifax. Aí, um pouquinho depois disso, a gente entra no quarto tipo, que são as sereias de eventos. Aí, é, é um pouquinho parecido com as sereias de festa, porém, geralmente, os eventos são secos. Existem eventos que... Pedem que você tenha um tanque, mas geralmente os eventos ou eles vão te dar uh, uma piscina ou uma área assim meio molhada, que seria um stand com aquela né, piscina de fibra, né? Seria as mais famosas, fazem bastantes eventos e realmente eu é o que posso te falar, desculpa aqui ser tão vaga, mas é porque realmente depende do evento. Eu vi raves, eu vi eventos corporativos, eu vi até casamentos, cara. Esse casamento, óbvio, eu não fui, mas eu vi na internet. A Sereia, ela apresentou tanto uma coisa é, na piscina, uma... como é que eu falo? Uma coreografia com fogo e dança do ventre que foi sensacional. Eu fiquei até pensando, nossa, a noiva tá... Perdendo a vez ali, tá todo mundo na sereia. <risos> Cada um gosta de uma coisa, então ela é viciada em sereias e pediu uma sereia pro casamento dela. E a sereia inclusive foi toda de branco, foi muito legal. E o quinto tipo que eu quero falar nesse vídeo são as sereias professoras. E aqui eu dou o exemplo da Mermaid Cat, que criou a escola internacional de sereias que todo mundo conhece. Mas não só ela, várias outras sereias também dão aulas de sereísmo. E aí essas aulas me perguntaram no WhatsApp outro dia... E eu vou explicar aqui. Essas aulas vão variar. Você tem as sereias profissionais que dão aulas tanto para criança, e aí é um curso né, bem facinho, bem menor, para criança aprender a fazer o movimento do pezinho. Não só crianças, como adultos também, porque você nadar com a sua mão no fim tem aquele movimento bem diferente, né? Então você precisa aprender. E, além disso, tem também as professoras que dão aulas específicos para sereias. E aí você tem várias técnicas que depende realmente da professora. Então, você pergunta para ela o que, é que vai ser ensinado. Você vê o currículo, né? E também as horas, esse tipo de coisa, antes de você se matricular ou não num curso. Por quê? Não existe um currículo fixo, tá? Isso eu te falo desde agora. É, o que existe são pessoas com experiência que elas vão te dar umas dicas, né? É tipo as drags quando pegam para ser tutora de outras, então elas vão te dar dicas o que, que você vai fazer no palco, como que você vai fazer é, como se comportar, o que, que você vai fazer quando uma criança vem assim de uma maneira em cima de você é, é, palhaços também tem muito disso, aliás todo mundo da área circense tem essa ideia de workshops e treinamentos um, o circo do Soleil também faz isso, então assim é uma coisa que não é é específico das sereias de do nada elas criaram isso não isso é comum nessa área de shows há muito tempo e claro as sereias também fazem isso porque a galera que tem mais experiência consegue passar para as novatas esse tipo de coisa por exemplo uma colega minha que já é sereia há muito tempo ela me deu uma dica super legal que agora eu tô passando para vocês que estão iniciando quando uma criança por exemplo ela quer colocar a mão na sua cauda ou quer engafinhar alguma coisa assim. É, você finge que você tá com cosquinha. Você faz, ai, não sei o que, eu tô com cosquinha e tal, pra ela evitar de fazer isso. Primeiro porque não vai danificar o seu material, né? A sua cauda, às vezes, é bem cara e tem crianças que são meio brutas. Tem até adultos que fazem isso, que é muito triste. E... Isso também não tira a mágica das sereias para essas crianças, né? Que continuam acreditando e ficam falando em casa. Ah, mãe, a sereia tem cosquinha, não sei o quê. Então, mas gente, isso não quer dizer que uma sereia que trabalha com uma coisa não pode trabalhar com outra coisa. Ela faz tudo o que ela quiser, ok? Isso são só... Cinco trabalhos mais comuns de sereias aqui nos Estados Unidos Mas se vocês quiserem, eu posso fazer outro vídeo com mais cinco trabalhos Porque tem muita coisa que as sereias fazem A sereia Hannah é um exemplo disso Ela faz mais de um tipo de trabalho Aliás, a maioria Inclusive, se você quiser ver mais sobre as sereias que eu falei aqui Todas vão estar com os links na caixa da descrição esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, espero que tenham tirado algumas das dúvidas de vocês. Se vocês tiverem qualquer dúvida, é só colocar aqui na área dos comentários. Eu não sei onde você está assistindo esse vídeo, você pode estar tá assistindo no WhatsApp, no Facebook, em alguma página, no meu blog, eu não tenho ideia. E também não sei quando que você está assistindo esse vídeo. Então... Clica no vídeo e coloca nos comentários do vídeo que eu respondo todas as dúvidas. E também eu aceito dicas para outros vídeos. Se você tiver uma pergunta, quem sabe ela não vira vídeo aqui. Então é isso, galera. beijão. Um beijão para a galera do Cereas BR. E é isso aí. Tchau, cardume. Beijinhos de bolhas.